E aí pessoal, tranquilo? Agora na questão de número 34 a gente vai falar sobre equação do segundo grau, onde muita gente vai por delta e acaba perdendo tempo. Eu vou mostrar para vocês que é muito rápido, né, para você que lembrou de uma propriedade que estudamos logo no início das equações do segundo grau, tá? Só que antes eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí em todas as suas redes sociais. Para ajudar o nosso projeto, combinado? Então vamos lá, pessoal. Colocando aqui, ó, para você que encontrou esse vídeo aí meio que perdido no YouTube. A gente está resolvendo uma sequência é, de questões, na realidade, todas as questões da prova da ESA de 82. E a gente vai continuar com esse projeto para trabalhar muito bem a matemática básica, tá bom? Então vamos lá. A questão diz aí que se x ao quadrado, ó, x ao quadrado menos 3x é igual a zero. Então, né, os valores de x que satisfazem a equação são... Então, quando ele fala de valores de x que satisfazem, tá quer saber que são os valores de x que, quando eu jogar aqui, vai dar zero. Isso aí nada mais é que uma equação. A raiz da equação ou as raízes, já que eu estou trabalhando com uma equação de grau 2. Pessoal, muita gente foge ou, ou recorre... né? A, a delta e Bhaskara né? a forma de Bhaskara é para resolver essa equação só que não precisa, porque eu tenho apenas os coeficientes A e B aqui, eu não tenho um C então com isso eu posso fazer o seguinte ó. existe um termo aqui em comum com esse fator aqui que é o X, eu posso colocar o X em evidência, então fica assim ó. X é, ao quadrado dividido por X vai dar X, menos 3X dividido por X vai dar 3 isso aqui é igual a zero, pessoal olha só que bacana eu tenho um produto um número multiplicado por outro vai dar zero. Quando é que isso acontece? Quando é que um número multiplicado por outro vai dar zero? Ou se o primeiro for zero ou se x for zero, ou se x menos 3, que é o segundo fator, x menos 3, for zero, ou seja, ou se x for igual a 3. Então, se eu colocar o 3 aqui, isso aqui vai dar zero, isso aqui tudo vai dar zero. Se eu colocar o zero aqui, tudo isso aqui vai dar zero. Então, o zero e o 3 são as raízes da equação. Vamos ver se está certo. Seria aí a letra C, né? A letra C, como diz o gabarito, certinho. Curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê na questão de número 35. Valeu, pessoal.